O que realmente aconteceu no Exposed do Isaac Chan. Enfim, cara, o que aconteceu. O Isaac Chan tinha supostamente... Lembrando, tô dizendo supostamente aqui. Só pra não tomar aquele processo do cara, né? Porque ele diz que é fake. A gente chega nisso mais adiante. Mas enfim, supostamente a gente ameaçado um cara... Chamado Yuki, que eu sinceramente desconheço, tá legal, eu conheci só agora esse caso, então eu não conheço muitas pessoas e tal Esse Yuki tinha um pai homofóbico e que o Isaac disse que se o Yuki não fizesse o que ele queria Ele iria contar toda a verdade sobre o Yuki, né, que ele era LGBT e tal, super pai homofóbico dele, cara E aí, deu aquele problema, velho, ele não queria e fez tudo lá que o Isaac quis, tá ligado? E também, supostamente, manipulou uma menina chamada Akimi, cara. Mas que porra é essa? Isso me lembra muito o caso do Sabe, porque realmente, no caso do Sabe, também aconteceu isso, tá ligado? Ele manipulava as pessoas, ele dizia que ele ia se matar as pessoas não fizessem o que ele queria e tal. Inclusive, essa Akimi, velho, ela supostamente criou outro canal, mas estão dizendo que é fake, tá ligado? Mas ela supostamente criou outro canal aí... Né, dizendo que foi hackeada pelo Isaac Eu não sei se é fake ou se é real Eu acho que é fake é que ela tá tentando se passar pela Kimi Até porque o canal da Kimi ainda tá nativa Então eu acho que é fake mesmo Mas é aquilo, velho, eu não tô afirmando nada E aquilo, isso deu muito ruim, cara Já que foi youtuber chamada Catarina Carvalho, falou sobre esse caso, cara E ela tem mais de 100 mil inscritos Então deixou esse caso, né, bombando e tal, velho E aquilo... Né, isso deu muito mais atenção pra tudo que o Zack fez, velho E deu bosta, porque o cara foi literalmente cancelado Em todos os comentários da aba comunidade, velho Tem comentário acusando o cara Eu entendo, tem várias provas e tal E o pedido de desculpa dele foi, né, desculpa não De retratação, quer dizer, foi meio meia boca Então eu entendo o povo cancelar, inclusive, eu fui lá comentar também, cara, eu admito, tá ligado? Mas o que é isso? E aquilo, velho? Se for tudo verdade mesmo, sério, eu acho que foi horrível, sujo, não tem nem palavras, né, porque essas palavras é o máximo que o YouTube permite, depois disso, velho, é desmonetização, eu não concordo muito com o Isaac nessa treta, pelo menos, ele malu, né, ele se retratou sobre o caso, dizendo que é tudo fake, mas ele não mostrou prova nenhuma, o que me deixa desconfiado que na verdade é tudo real sim, esse cara tá mentindo, só que ele não quer se desculpar pra não perder inscrito, e se for tudo verdade mesmo, isso é ridículo, esse caso é realmente horrível, e que vai dar merda, velho, o cara vai ser cancelado mais ainda, mas se for fake, meu amigo, só espero que parem de atacar esse cara, que, querendo ou não, velho, esse caso ficou bombou do nada agora, tá ligado? Então, realmente, quando os casos bombam assim, às vezes não tem provas, às vezes tudo é muito novo. Mas é o seguinte, cara, se você gostou desse vídeo, mano por favor, compartilha pra alguém que quer saber desse caso, cara. Até porque com 500, vai ter potencial e eu vou soltar só com 500. Com 499 não vale. Então gente. Tchau, galera.